Olá todo mundo, eu sou a Isa, e no vídeo de hoje nós iremos jogar um jogo chamado Design Home. É da mesma empresa que o Kovetch da Crowdstar Inc. Então, assim, gente, eu nunca joguei na minha vida, tá? É a primeira vez, assim, react total, entendeu? Eu nunca joguei esse jogo. Muitas pessoas já me falaram nos comentários pra jogar. Eu sei que vocês ficam pedindo mais vídeo de COVID e tudo mais, mas isso aqui é quase, né? Eu sei que tem muita gente que joga também. Muita gente já me falou desse jogo, mas eu, eu não sei. Eu sou, acho que eu sou mais da roupa do que da casa, né? Vocês já viram eu montando casa no meu The Sims Mobile, né, gente? Assim... Não é o meu forte. Então, vamos lá. Welcome to Design Home. Então, é assim, olá, bem-vindo. Tem desafios de design pra você todos os dias. Então, esse aqui é um challenge, um desafio pra eu treinar. Então, eu venho aqui, vou colocar um sofá. Imagino que esses sejam um sofás reais, né, gente? Ai, eu não posso posicionar eles? Eu só posso clicar e falar, hum, fica aí. Mesa de centro. Ai, que linda. Será que combina com a outra? Não. Tá, eu vou fazer de qualquer jeito, gente. A gente tá aprendendo aqui. Você dessa, mas ela é redonda. Ah, eu gostei. Uma plantinha, um tapete, gosto. Nossa, que difícil, gente, esses jogos. Uma cadeira, né, óbvio, que tem que ser da mesma família, senão não faz sentido. Um quadro E eu coloco aqui, meu Deus. Tá, beleza. Agora eu vou mandar pra votação subir de nível. Ah, e a gente ganha coisas nos níveis. Deixa eu ver se tem até o nível 70. Garoto, não é que tem? Ah, tem até o 68. Nossa, então, muita gente joga esse jogo. Vamos pro Facebook, sim. Vamos ver quem que joga. Quem das minhas amigas de Covid que joga. Ai, gente, pera aí. Não tô gostando desse layout aqui. Olha só, tô rica. Tô rica! Vamos entrar no challenge de tutorial que todo mundo tem que entrar. Então, assim, ó, pelo que eu tô vendo aqui, as bolinhas azuis, você tem que completar elas. Então, eu tenho que colocar um sofá aqui. Ah, tá, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que eu só ia ter no meu inventário as peças que eu usei no primeiro desafio, mas tudo bem. Ai, quando você compra, você só pode usar cinco vezes, é isso? Ai, eu não vou gastar meu dinheirinho, não. Mesa de centro, essa que não tá combinando, eu vou ter que comprar outra. Tá tudo feio. Eu não quero nenhuma. E agora? Tá, vou comprar essa aqui. Beleza. Que banquinho é esse? Qual que é o sentido de ter um banquinho? E todos são feios. De novo. Eu não quero um banquinho. Alguém pode respeitar a minha opinião? Nossa, gente. Tá... Mas não faz sentido esse banquinho aqui. Sério. Isso tá muito... E eu só posso usar cinco vezes cada peça. Qual que é o sentido? Tá, ganhei umas coisas. Ah, eu sou pelo valor do meu... Quarto, assim, meu quarto não, do minha, meu cômodo. Vamos ver meu resultado do primeiro. Ó, oh, 4:50 Razane. Tá, eu quero ir para um, um de verdade, assim, para ver. Ainda é tutorial. Assim. Eu preciso de um item gray, vou comprar essa. Vamos lá para as bubbles azuis que eu preciso colocar. Então, vou comprar isso daqui. Ai, eu não vou gastar meu dinheirinho, não, já que eu sou rica mais os banquinhos horrível que não fazem sentido, né? Apenas não fazem sentido. E eu não tenho isso, vou ter que comprar um negócio porque eu não tenho. Gente, pra mim tá tudo feio, sério. Sei nem o que, que eu tô fazendo aqui. Vamos pôr um carpê. Não tenho mais... Nossa, acho que eu ia gastar todo o meu dinheiro em carpê aqui. Carpê não, né? Vocês entenderam. Nossa, mas só tem isso? Eu não consigo entender. Será que é porque eu tô no, no, no tutorial? Gente, tá. Agora a gente tá no jogo. Nós temos o daily. E as chaves são os ingressos. Não tem algum do Brasil, será, pra eu fazer? Nossa, tem uns que só abre no, no 10. Vamos fazer... Esse daqui da Casa Colorida, que é no Canadá Vamos fazer esse enquanto a gente tem o que a gente tem Então vamos lá, vamos colocar O que é pra fazer? Mas tá, não fala o que é pra fazer Ah, tem que fazer uma living room, no caso uma sala bem elétrica É isso que tá escrito ali Eu vou emprestar um armário de alguém E não tem season, não tem bônus? Pelo jeito não, né? Beleza. eu então vou procurar um sofá assim, pá, bem colorido, bem cheguei. No caso tem esse rosa aqui, vou comprar. <risos> Tô gastando todo o meu dinheiro. ai é, eu não vou gastar meu dinheirinho, não. Mesinha de centro, né? Cadeirinhas aqui, tem que ser uma de cada cor, na minha opinião. Ah, só tem uma, então vai ser essa mesmo. E a gente precisa de um colorido. Ah, aqui tá aparecendo cores diferentes. Cores bem diferentes mesmo. Opa! Achei uma aqui. Bem elétrica. Quero uma de outra cor. Ô oh, saco, clicão clicando ali. Será que aqui tem rali? Tá, gente. Caraca, tem um bicho aqui, ó. Vou pôr. Quer uma casa elétrica? Tá, uma casa elétrica. Pronto. Eu não vi os requisitos. Fiz do jeito que eu queria. Horrível. Gente, chega, tá? Não vou mentir. Tô odiando esse jogo. Não gostei. Não não gostei. Muito chato. Aqui não tá falando o que, que é preciso, o que, que não é. O que, que é isso, gente? Sério. Você viu ali? Muito difícil de achar. Eu nem sei como é que acha de novo. Chato. Muito ruim. Horrível. Esse sistema tá muito ruim. Essas barras pretas, a impressão que o meu celular tá muito pequeno pro jogo. Muita informação de uma vez só. Eu não vou mais jogar isso. Essa é a minha opinião, galera. Que queria que eu jogasse. Não gostei do jogo. Tá? Me estressei, não dá pra enxergar nada e eu não sou boa nessas coisas de decoração aí, ó. Tem que o Next. Pode me mandar o próximo jogo pra eu jogar. Foi isso, gente. Se você gostou, não tem como ter gostado disso. Nem eu gostei. Ah, gente. Tchau.